Pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, a gente está com aqueles quatro ônibus, já enchemos um agora, vai sair amanhã às 6 horas da tarde, amanhã às 10 horas da noite tem outro ônibus, domingo tem, às 10 horas da noite tem outro ônibus, temos mais dois disponíveis para levar. É, esses ônibus tem que focar eles para Maringá. Então eu preciso que vocês, é, do grupo de vocês, vocês líderes de grupo, chamem o pessoal, vai sair sábado e domingo, vai voltar domingo que vem, né? são ônibus bons, ônibus novos. E outra coisa, pessoal... Preste atenção, não tem mané gás acrimogênio, não tem mané bala de borracha. Essa conversa é de gente com um problema, porque nas manifestações do Brasil nunca teve. O PT destruiu todas as, as lojas da Paulista, não teve uma bala de borracha, não teve uma, uma bomba de gás acrimogênio. Isso não existe. Isso é conversa, tá? Se, fosse pra, se eu tivesse dúvida que tivesse um gás acrimogênio, eu não mandaria nenhum ônibus. Então é, é seguro, estou mandando pessoal para lá, pode pai de família, pode mãe. Só não vai criança e pessoas acima de 70 anos de idade. Mas chama o pessoal, nós estamos precisando agora, estamos com ônibus, está faltando gente para colocar nesses ônibus. E eu preciso dos nomes pelo menos 24 horas antes para poder gerar os bilhetes seguros da NTT, ok? Então a única despesa de vocês é despesa que vocês vão gastar é, na viagem só de comida. Lá tem refeição, lá tem banheiro, lá tem barraca. Barraca para vocês dormirem, vocês têm que levar, ok? Então ajuda a levantar pessoal. Os nomes estão tá, tá aí no grupo já, o Dulcinei, tem o Luiz, tem o Nonato vocês precisam passar o nome para essas pessoas, para a gente ajudar a carregar esse ônibus de amanhã, às 10 da noite, domingo, às 10 da noite. São dois ônibus grandes, é, do deck de 50 lugares, tem que precisa mexer esses lugares, ok?